Eu vou lhes contar uma história que aconteceu há mais de 400 anos, mas que é muito atual. Na verdade, eu posso contá-la com termos contemporâneos. É a história do astrônomo Tycho Brahe e do matemático Johannes Kepler. O Tycho Brahe era um grande cientista. Ele ganhou um grande financiamento do rei da Dinamarca, algo assim como o um CEPID, para construir um observatório na ilha de Wien. E ele recebeu também recursos para contratar assistentes Algo que podia ser equivalente aos bolsistas de pós doutoramento de um CEPID. Ele, durante muitos anos, ele diariamente registrou os movimentos dos corpos celestes. No final da vida dele, ele encontrou um jovem matemático. E, graças à análise dos dados uh, coletados durante muitos anos pelo Tycho Brahe, esse jovem matemático, chamado Johannes Kepler, pôde formular as três leis, as leis de Kepler, que são uh, uma das bases da moderna física. A menor da história é a seguinte: se não houvesse essa combinação de uma coleta criteriosa de dados, sistemática, disponibilizados para um matemático, eh, essa teoria não teria aparecido nesse momento. E ela não só fez avançar a ciência, como garantiu fama eterna a Tycho Brahe e Johannes Kepler.